Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, o nosso assunto hoje é função afim, acompanha aí comigo tudo sobre desde apresentação, gráficos, resolução de problemas, tá bom? Vamos começar então com a definiçãozinha, tá? uh, seguindo aqui então, a função afim é toda a função f de reais em reais, da forma... ax mais b, f de x igual a x mais b. Então, toda função que tiver esse formato aqui vai se chamar função afim opa, ou função afim ou função polinomial do primeiro grau. Vocês vão ver essa expressão também. Assim como depois teremos do segundo grau e aí por diante. Então, função polinomial do primeiro grau, mas ela também é muito conhecida como função afim. Então, ela vai ter essas características, né? É um, um valor multiplicando x, ou multiplicando a variável, mais um outro valor, uma outra constante. E essa função, ela vai ter características interessantes de acordo com o valor de A, da, do coeficiente A ou de B. Veja o seguinte, então quando tivermos o A diferente de zero e o B igual a zero, veja que o B vai ser nulo, então ela vai ter esse formato. E a nomenclatura dela, nós vamos chamar ela de função linear. Tá? Ela tem esse nomezinho, esses são casos particulares de função afim, então quando o a, o b for zero, ela vai se chamar função linear, quando o a for zero, ou seja vai ser nulo, ela vai acabar anulando o x, então essa função vai se transformar numa uma função constante tá o gráfico nós já vamos ver na sequência se o a for 1, um, especificamente 1, um, e o b igual a zero ela vai ter esse formato aqui ela vai se chamar função identidade. Também vamos ver o gráfico da função identidade. Tá? Alguns casos particulares, mas no geral a função afim é muito fácil de reconhecer. Ela tem esse formato aqui. Algumas representações então, do gráfico de acordo com os valores dos seus coeficientes. Tá? A função afim ao contrário de algumas outras, ela é inteiramente crescente, totalmente decrescente ou totalmente constante. Ela não tem, ela não vai mudar um determinado ponto. Vejam aqui. Para que ela seja crescente, ó, todas essas são crescentes. Para que ela seja crescente, o A tem que ser maior que zero. Quando o coeficiente A for maior que zero, ela vai ser, ó, vejam que à medida que o valor de x para a direita aumenta, o valor do y correspondente também aumenta, por isso crescente. Aqui tem um exemplo, né, y igual a 2x mais 1, vejam que o 2 é positivo, aqui também 2x e 2x. O que muda é o valor de b. Por exemplo, o valor de b maior que zero em relação ao valor de b menor que zero, ó, Aqui ele está cortando o eixo das abscissas. aqui. Aqui ele está cortando... A... Aliás, ele vai mudar em relação ao eixo das ordenadas, na verdade. Ele está cortando aqui em B igual a 1. E aqui ele está cortando em B igual a menos 1. Ele está cortando lá embaixo, no eixo X. Tá? Agora, quando o B for igual a zero, ele vai passar pela origem do sistema. Tá? É o que o B vai interferir chamar de... bom, depois eu chego nessa questão. Agora vejam o seguinte, isso aqui na função afim crescente. Agora na função constante, olha o que acontece. Como o a é zero, então anula essa parte inicial, sobra apenas y igual a 2, por exemplo. Então vai ser uma reta paralela a x, nunca vai cortar o eixo x exatamente em 2. Y igual a zero, essa reta está em cima do eixo das abscissas. Aqui y igual a menos 1, ele está cortando também, mas sempre paralela a x, ok? E aí depois, para a menor que zero, e aí então ela vai ser decrescente. Então, outros três exemplos semelhantes a essa primeira coluna, muda só o ponto onde corta o eixo y, tá? No mais, ela tem a inclinação da esquerda para a direita, à medida que aumenta o valor de x, o y diminui. Tá? É bem fácil de reconhecer a função crescente e decrescente. E da mesma forma, a constante. Graficamente é muito simples. Pela, pela equação, também é só olhar o valor de a. Se é positivo crescente, negativo decrescente. Algumas observações importantes. Uh, quanto ao zero da função. Lembra o que é o zero da função? Zero é o valor de x que torna o y nulo, tá? É o valor que eu vou atribuir para x nessa função que vai torná-lo nulo. Ou seja, é, quanto que eu vou ter que substituir x de modo que y se torne zero? Então, fazendo reorganizando isso, a gente chega à conclusão aqui que para encontrar o zero de uma função afim, basta pegar os coeficientes b e a e fazer b, menos b sobre a. Essa, esse, essa resposta é o zero da função afim, tá? Ou simplesmente atribui zero para y e isola o x, pronto, você vai encontrar o zero da função ou a raiz da função, também é comumente chamada de raiz. Deixa eu só escrever aqui, zero ou raiz da função. Então se o coeficiente a indica uh, o coeficiente a indica a inclinação da reta, vejam que se ele é negativo ela fica inclinada, uh, vai ficar decrescente; se for positivo crescente. E por isso ele é também chamado de coeficiente angular. Tá? O a também é chamado de coeficiente angular que ele justamente vai determinar essa inclinação do gráfico. O coeficiente B vai indicar o ponto ainda onde a reta intercepta o eixo Y. Ele vai fazer esse deslocamento na vertical, portanto, e também é chamado de coeficiente linear. Tá? Por fim, o zero da função vai indicar onde a reta corta, intercepta o eixo das abscissas, o eixo X. Ok? Tem mais um aqui. Para concluirmos, então, o estudo do sinal de uma função afim. Ele também é relativamente simples de fazer esse estudo. O que, que é um estudo do sinal de uma função? É saber uh, para quais valores essa função assume valores negativos, para quais valores assume valores positivos, para quais valores ela é nula, tá? Então, no estudo do sinal de uma função afim, basicamente o que a gente tem que fazer é calcular o zero da função, que é único, tá? E o zero é calculado fazendo menos b sobre a. Se a função for crescente ou a maior que zero, então todos os valores maiores do que o zero da função são maiores que zero. A função é positiva ou é maior que zero para valores maiores do que zero. Para valores menores do que zero, ela é negativa. Quando ela for decrescente, vai ser o contrário. Para valores maiores do que o zero, essa função é menor que zero. Para valores menores do que o zero, ela é maior que zero, é positiva. Ok? Então vamos na prática fazer essa... alguns exemplos. Antes eu quero mostrar para vocês... Aqui hum, no GeoGebra eu fiz uma estruturinha Para vocês entenderem como é que funciona esses coeficientes da função Veja que aqui eu tenho a função, uma função f de x igual a x mais 1 tá? Originalmente tá aqui, está aqui o gráfico E aqui eu tenho os coeficientes variando ó, O coeficiente a é o coeficiente angular Olha o que acontece quando eu mudo ó. Eu coloquei uma variação aqui de menos 5 até 5 Ó, valores negativos, ela apenas muda a inclinação, quando ela assume zero, o que acontece? Essa função, o gráfico dela fica paralelo a x e não toca o eixo x, para cima a partir de valores maiores, veja que ela começa e cada vez inclina mais à medida que eu aumento o valor, então esse é as implicações de alterar o coeficiente angular. E o coeficiente linear, veja o que vai acontecer quando eu manipulo ele. Veja que a inclinação não muda, o que acontece é que o gráfico vai subir, se aumenta o B, diminuir, se reduz o valor de B. E esse valor aqui, ó, de B, menos 1, é exatamente onde corta o eixo das ordenadas. Ó, vou aumentar para 3. Está cortando o eixo das ordenadas aqui, certo? E aqui está a função atual, que representa esse gráfico. São algumas implicações. Aqui o zero da função, tá? Este, exatamente aqui é o zero da função. Aqui é o valor de B, ou onde ele corta o valor das abscissas, das ordenadas. Ok? Esses são os que eu quis mostrar para vocês entenderem como é que funciona esse, à medida que a gente altera esses valores da função. Uh, voltando agora aqui, eu vou fazer um exemplo, ou alguns exemplos, que, onde a gente poderia aplicar a noção de função afim, tá? e, e questões que envolvem função afim. Começando aqui, então, eu tenho assim, na função y igual a x mais b, sabe-se que f de 1 é igual a 0 e f de 3 é 4. Determine a função. Então, eu tenho apenas... As relações, ou seja, eu sei que quando f1, ou f de x, uh, x, assume o valor de 1, a função, o valor de y correspondente é zero. Quando o x é 3, o y correspondente é 4, lá na função, certo? Nós temos isso, isso aqui. Ah, uh, e detalhe, eu sei que a função ela tem esse formato. E nós vamos utilizar isso. Tá? Então, para essa situação, para f de 1 igual a 0, nós vamos substituir aqui. Por exemplo, quando x é 1, y é zero. Então, substituindo para y, 0 igual a a que multiplica x, 1 mais b. Veja que eu desconheço a e b, os coeficientes, mas eu conheço valores relativos a x e y. E eu tenho uma segunda informação, f de 3 igual a 4, ou seja, quando x é 3, y é 4, aqui é o correspondente a y, né, a vezes x, que é igual a 3, mais b. Isso aqui é um sisteminha, eu, como eu resolvo ele, eu posso, sempre vai funcionar, eu gosto de usar o método da adição, ou seja, eu vou multiplicar uma das duas equações por menos 1 e somo elas. Sempre vai dar certo, porque o B sempre vai se anular, eu vou encontrar o A depois substituo, tá? Então, é bem válido essa... Ó, vou multiplicar a primeira equação por menos 1, vai ficar 0 igual a menos A menos B. Fazendo a operação, então, 0 mais 4, 4, menos A mais 3A, 2A, mais B menos B, 0. Então, isso aqui eu vou ter, na verdade... A igual a 4 dividido por 2 Então o valor de A Do coeficiente A é 2 Substituo numa das equações Posso substituir nessa primeira aqui Tanto faz, o resultado deve ser o mesmo então, Substituindo lá na primeira 0 igual A 2 vezes 1 Mais B Vou isolar O termo desconhecido aqui que é o B Vai ficar B igual a Menos 2 Então neste caso Uh, a função agora eu vou substituir, agora eu tenho os coeficientes a e b, então substituindo aqui eu sei que essa função é y igual a, a que vale 2 2x menos 2 hum, você está duvidando? quer tirar a prova real? então basta substituir e fazer o cálculo de qualquer um deles ó. quando o x é 1, o y tem que dar zero. então vamos lá ó. calculando f de 1 então, y igual a 2 vezes 1 um, menos 2, Certo. fechou. Ah, se eu substituir por 3, quanto que vai valer o y? y igual a 2 vezes 3 menos 2, aqui dá 6 menos 2, 4. Olha aí, fechou, tá? Resolvido, mas basicamente a gente faz esse primeiro processo e monta um sistema. Daí vai sair sempre a equação. Estude o sinal da função, bom, vamos lá, lembrando o que a gente tem que fazer para fazer um estudo do sinal? Primeiro de tudo encontrar o zero da função, por quê? Porque ali é onde o gráfico vai cortar o eixo x, e aí eu sei que ele é um divisor de águas Para valores maiores que ele, ela é positiva ou negativa, dependendo se ela for crescente ou decrescente Menores, outra coisa, mas eu vou fazer um esboço, tá? Em primeiro lugar vamos achar o zero então da função Como encontramos o zero, igualamos a zero, tá? Então, 3x mais 1 igual a zero. Então, 3x igual a menos 1, x igual a menos 1 terço. Então, esse é o zero da função. A função é nula quando x for menos 1 terço. O que, que acontece? Eu vou fazer aqui só o eixo x, que me interessa, e vou marcar esse ponto menos 1 terço. Aqui é menos um terço e o gráfico ele tem uma inclinação para a direita ou para a esquerda olha aqui o valor do coeficiente linear é positivo sim então ele deve ser inclinado opa, probleminhas aqui para direita porque ela vai ser crescente porque o meu valor o coeficiente linear uh, angular é maior que zero bom quando ela é crescente, vejo que para a direita deste valor, ela é maior que zero. Para a esquerda, vai ser menor que zero. Pronto, agora é só a gente fazer a conclusão. A conclusão é bem tranquila. Então, quando... Uh, Vamos escrever assim, ó, se x é maior do que menos um terço, Então, f de x, ó, maior do que menos 1 um terço, então f de x é maior que zero. Então, se x é igual a menos 1 um terço, então f de x é igual a zero. Tá? É aqui onde ela é nula. E, por fim, se x for menor do que menos 1 um terço, então, a função f de x é menor que zero. Feito o estudo da função, ok? E vamos para um último exemplo, esse é um exemplo bem prático, é uma questão de vestibular, inclusive. Uh, como é que vai ficar, então? Para fazer a tradução de textos para o inglês, um tradutor A cobra um valor inicial de R$16,00, reais, então valor inicial fixo, mais 78 centavos por linha traduzida. E outro o tradutor B cobra o valor inicial de 28 mais 48 centavos por linha traduzida. Veja que tem um valor fixo e daí para tipo, pegar o teu trabalho eu cobro 16 reais o primeiro. Depois acrescenta um pouco mais por linha traduzida. O outro 28, mas cobra um pouco menos por linha traduzida. Então depende. Eu vejo que pode ser que tenha vantagens para pegar um ou outro de acordo com o número de linhas e essa é a questão a quantidade mínima de linhas de um texto a ser traduzido para o inglês de modo que o custo seja menor se for realizado pelo tradutor B tá eu quero ver o mínimo que eu tenho que utilizar para que eu possa utilizar o tradutor B eu vou ter que fazer a função de ambas tá ambas vão, vão demonstrar uma função afim então vamos lá, primeiro o tradutor A, ele tem, vai funcionar assim, vamos chamar de YA, o valor que eu vou pagar pelo, na tradução com o tradutor A vai ser igual a os 16, vou colocar começar assim, com 78 centavos, vezes o número de linha traduzida mais o valor fixo que ele cobra, que é 16, do tradutor B, vai ser então yb igual a uh, 48 centavos vezes o número de linhas traduzidos mais os 28. OK? Bom, então, nós se formos esboçar em gráficos, eles vão ter inclinações diferentes, já que que o um coeficiente linear uh, angular de ambos é diferente, eles vão sair de cara, eu saio pagando com uma linha, por exemplo, traduzida, eu vou sair de cara pagando mais em B. Tá? Eu vou pagar R$28,48, aqui eu pago R$16,78. Em duas linhas eu vou pagar R$28,96, aqui. e aqui eu vou pagar 17 pouco, enfim. Aos poucos o YB deve ir se aproximando de YB. E ele vai ultrapassar num determinado momento. E é aqui que eu quero saber uh, quando vai valer a partir de que momento vai valer a pena a tradução com B. Eu posso, uh, de uma forma simplista, igualar as duas, saber quando que elas vão igualar. Vão ser a mesma. tá? Então eu posso ver quando que eu vou ter a mesma coisa. Eu sei que a partir da sequência com uma linha a mais vai ser mais vantagem a B. Então vamos fazer assim. Ó. Eu, quero saber, bom, eu quero descobrir então quando que o valor que eu vou pagar em A vai ser igual ao valor que eu vou pagar em B. Qual o valor de X que iguala a isso? Bom, 0,78X mais 16, quando que ele será igual a 0,48X mais 28? Tendo aqui, vou juntar os termos semelhantes então 0,78x menos 0,48 vai ficar 0,3, né? X igual a 28 menos 16, 28 menos 16, 12. Se eu não quero fazer uma operação com vírgula aqui está um pouco confuso, eu posso multiplicar a equação toda por 10 olha que interessante, multiplicar a equação toda por 10, aqui vai ficar 0,3 vezes 10, 3x, igual a 120. Fica mais visual, fácil para quem vai fazer o cálculo assim, e não consegue enxergar a vírgula ali, o papel dela, fica mais fácil. Dividindo tudo por 3, então, vai ficar então, 40. 40 linhas é o momento em que... Uh, o valor pago valor pago por A e B se equivale nós vimos que em B não compensa no início ele vai passar a compensar a partir da próxima linha, ou seja 41 certo? então essa uh é uma questão fácil de fazer, mas só que a gente tem que traduzir isso para estrutura de função, aplicação da função afim, OK? Então, dúvidas, coloquem nos comentários, me procurem, certo? E valeu.